sobre o bem, vai ter a distribuição de textas ali na, no Daule Angélica aqui em Barra do Rio e depois vou fazer outra matéria lá em Mar Grande também, para mostrar para vocês aí então, fique atualizado, hoje é segunda-feira, dia 22, mas vamos se apegar a Deus Orar, agradecer a ele por tudo E é uma nova realidade Sobre esse Covid-19, esse coronavírus Que ainda não tem fim ainda, né? Mas vamos se apegar a Deus para dar tudo certo Em nome do Senhor Jesus Cristo e Nazarece. Precisamos desse fortalecimento Hoje em nome de Jesus segunda-feira dia 22 e aí a gente agora vai ver como é que se encontra as filas e sabendo do novo decreto hoje né galera Hoje, Barra do Rio vem até as 8, demais localidades, até Catu, Iribatuba, Caixa Prego e outras localidades. Vai até as 20 horas. E aí, a gente vai fazer essa matéria aqui, mostrando para vocês como é a realidade de hoje, a situação. vai estar tá filmando, mostrando, fazendo essa matéria, sabemos aí, olha bem, não tem muita gente, o movimento está pouquíssimo, você pode observar que as pessoas já saem com suas cestas, do bem, movimento amplo e pouquíssimo, pouquíssimo mesmo, a gente tem que, ela está aí fazendo tudo isso aí da melhor maneira. É, eu tô com a, com a parte da máquina, como a gente falou com a parte do bem, falamos nas redes sociais, falamos tudo. E então, a realidade tá aqui, né? Bom dia, bom Oi, dia. Eu sou Lázaro Filmagem, e vim aqui também buscar a minha cesta, Lázaro Bonfim dos Anjos Silva, tá aqui. Sou motocicista também de, de Mar grande, Meu nome consta na lista aqui. Os documentos foram entregues lá. Em Mar Grande. Não, tem vários lugares. Lá Silva, isso. tá aqui em Barra do Gil. Sou da localidade de Barra do Gil. Sou um autaxista também. E agora eu vou assinar aqui para vocês de casa que vai estar no YouTube, no Facebook. É a matéria que nós estamos fazendo, entendeu, senhora? Uhum. Aqui. Aonde é? Então é isso aí Eu acabei de fazer a coisa aqui Então vou pegar aqui minha cesta Quero agradecer o pessoal daqui Que tá trabalhando Muito obrigado, viu pessoal Opa, desculpa, não é Bom dia, bom dia, <risos> bom dia. Pronto, Deixa eu terminar aqui minha matéria, tá bom? Vou terminar só a matéria aqui Então é isso aí, então vocês as pessoas já estão chegando aos poucos Pra poder pegar a sua cesta básica Pessoas do, da parte do táxi Pessoa da parte do mototaxista de Vera Cruz, Pessoas que moram na localidade de Barra do Gil Pessoas que moram na localidade de Coroa, Pé em Coroa Pessoal de Mar Grande vai estar tá no Carneiro Ribeiro Pessoal da Gamboa vai pegar na Gamboa Pessoal do Campo Formoso vai pegar no Carneiro Ribeiro também Pessoas que trabalham com mogaçom, pessoas que trabalham na rua, nas ruas Vocês podem vir buscar a sua cesta Está aqui acontecendo aqui, essa daqui não... Colégio Dália Angélica, aqui em Barra do Gil Então, fica aqui as palavras do Lázaro Filmagem Estou indo agora para Mar Grande Para mostrar mais um pouco sobre essa realidade aí, viu galera? Bom dia Então aí, então aqui eu encerro a matéria de hoje As pessoas chegaram, graças a Deus, para o bem Para com todos aqui em Vera Cruz, Barra do Gil e outras ilhas Eu, Lázaro Filmagem, agora estou pegando minha cesta aqui Pronto, estou indo e agora o pessoal estão pegando deles aí. Vamos devagarzinho aqui e vamos chegar. É então é isso aí, galera. Aqui da Angélica venha pegar a sua cesta aqui, ó, aqui em Barra do Rio. Juninho, me dá força aqui, por favor. Eu vou fazer a volta da moto aqui. Você aí, Juninho, tá aqui, tá um pouco apreensivo. Que ele se não quer sair na filmagem. Mas já saiu porque é o menino do bem, amigo nosso aqui de Barra do Gil. E vai estar tá dando essa força aqui a Lázaro para botar essa cesta aqui. vendo meu pai. Bota ela aqui no meio. Opa! mal. Desculpa aí, irmão. Esse é o bem. Fazendo o bem para todos aqui em Vera Cruz. Isso aí. Juninho aqui. Essa força. Ai, é pesado. Cheguei. <risos> É isso aí galera Hoje segunda-feira dia 22 Hoje Novo decreto O bem, as cestas que Vai ter uma nova data aí pra falar pra vocês aí E falamos também sobre a realidade do Covid-19 né Nosso país já temos um milhão de pessoas Um milhão de casos temos 50.817 mortos. Estados Unidos nós temos 122 mortos. Reino Unido, 47 mil mortos. Infelizmente, essa é a nossa realidade, nosso mundo. casos cada dia mais vem aumentando. Nosso município de Vera Cruz nós temos 48 casos. situação difícil mas que é o coroa as filhas aí hoje é o dia de pagamento dos benefícios na parte da a galera que ganha bolsa família e e os demais, as pessoas que vão a banco fazer alguns pagamentos lotéricas estamos passando agora aqui em coroa é uma realidade que nós estamos vivendo infelizmente 1 milhão 800 até ontem era 1 milhão 600 e poucas pessoas agora 1 milhão agora 1 milhão 817 mortos no Brasil no mundo todo no mundo todo tá dando 50 mil e pouco imagina só esses números de mortos, e aqui nossa cidade pequena, município de mais ou menos de 44 mil habitantes. Moradores aqui até de jameleira, argante até, de Jiribatuba Catu, Catu, Matarandiba. Nossa população, a gente temos que se higienizar, manter a distância, usar o álcool em gel, isso é fundamental. Eu estou nas ruas, trabalhando, sempre fazendo aí minha matéria aí com vocês aí, ó. Adoro filmagem, isso é muito importante. Essa é a realidade que nós estamos vivendo aqui em Veracruz. Hoje o trânsito está é mais tranquilo tá chovendo um pouco Já já estou chegando em Mar Grande também Para mostrar algumas coisas É isso aí, chegamos aqui Entrada aqui de Mar Grande aqui Eu não sabia o que é está acontecendo que o trânsito tá meio lento Os carros estão parados Deve ser mais um trabalho de... De temperatura As pessoas passam seus veículos aqui devagarzinho aqui para nos informarmos o que é que está acontecendo aqui agora deve ser, as barreiras deve ter sido isso ou algo aconteceu na parte onde está consertando a pista vamos se informar é aqui as barreiras se encontra aí de novo presente aí mais uma vez com toda essa chuva aí é isso aí, né? Com tudo isso aí, ó. Os guerreiros aí, com toda a chuva aí acontecendo aí, mas... Estão aí medindo a temperatura da, da população aí, chovendo. Nosso amigo Neto tá aí mais uma vez na batalha aí. Com tanta chuva, mas a galera tá aí da saúde, pessoal da, da guarda municipal trabalhando aí, ó. Jogando duro aí pra você ver, pra... Te... Pedir essa temperatura sobre o Covid-19 Que está acontecendo aqui em Veracruz Nós temos um milhão de casos Nós temos 50.817 mortos Estados Unidos nós temos 122 mil mortos já nos Estados Unidos Então vamos pegar Essa responsabilidade pra gente Nesse caso desse Covid-19 Aqui em Veracruz nós temos 48 Agora vamos adiantar aqui um pouco pra frente aqui. Estamos aí Parabéns aí guerreiros Agora vamos aí, né? Mais um trabalho aí da, do pessoal da Guarda Municipal, junto com a Secretaria de Saúde, isso é muito importante, está acontecendo, mostrando aí para vocês aí a realidade do dia a dia sobre esse coronavírus. Então, às vezes as pessoas pô, querem brincar, os canar, ou desfazer do trabalho a qual a gente está mostrando o dia a dia, porque às vezes. Tem pessoas que não podem sair, sair de casa, mas que está atualizadas no que está acontecendo. Sobre esse trecho mesmo aqui, o governo está aqui trabalhando para dar uma estrutura mais rápida para os condutores aqui de Vera Cruz para poder passar com segurança. Não está nada está fácil, é muita chuva, muita chuva. Então a gente tem que ter essa responsabilidade para nós, porque as coisas não estão não tá, não tá fáceis para ninguém pra ninguém. Mas que precisa pegar a Deus, agradecer, orar, dizer a Ele que Ele é a importância da nossa vida, Jesus Cristo, o amor que ele tem para conosco, mas as coisas não são fáceis não. É um milhão, um milhão e e poucos casos. 50, 50 mil. 617 mortos, brincadeira. Tá complicado, muito complicado, o nome da glória a Deus, para a sua situação. E demais localidades aí até Matarandiba até as 20 horas, mantendo a distância, usando o seu álcool gel, sua máscara, isso é muito importante. Também nos hoje que crescemos um pouco aí, o fluxo de pessoas devido a... a cestas básicas, esses auxílios de hoje, então as pessoas vêm às ruas para tirar seus auxílios, seu dinheiro que precisa, então assim por isso que dá um pouco de movimento nas ruas. Mas vamos sempre manter a distância, Usar seu álcool em gel, sua máscara, isso é muito importante, viu galera? Respeitar o próximo. Isso é a importância de, da responsabilidade de todos nós, para cada um de nós. Lá está as filas aí, você pode observar direitinho. Mas a galera continua nas ruas aí trabalhando, a galera do mototáxi. A galera massa aí, então a gente, temos aí, temos a parte de respeitar tudo aí. Tudo que está acontecendo aqui em Vera Cruz, manter a distância, usar seu álcool em gel, isso é muito importante. Isso é muito importante, a gente tem que mostrar toda a realidade do dia a dia que está acontecendo aqui em Vera Cruz. Eu lá deram filmagem, estou mostrando esse novo episódio que está acontecendo aqui em Vera Cruz e no mundo todo. Um milhão de casos no nosso país, infelizmente. Estados Unidos, 122 mortos. 122 mil mortos Felizmente E o Brasil E o nosso país já está com 50 E 50 mil mortos Felizmente e a parte da feira Queria saber se Aí galera, aqui é onde tá fazendo parte de... Nessa parte daqui que eu informei, é outra parte onde a galera tá recebendo suas cestas também aqui. Os motaxistas aqui. Eu recebi a minha lá em Barra do Gil. Mas moradores aqui de Mar Grande, que rodam de táxi aqui, recebem aqui na parte do... Aqui no Carneiro Ribeiro. Você pode observar aí a galera chegando aí. Eu já tive cedo, já recebi a minha... Lá em Barra do Gil E a galera começa a receber aqui Todos os motaxistas aí, a galera de, da música aí, entendeu? Tá pegando suas cestas Tô mostrando tudo pra vocês aí pra ver o que é que tá acontecendo Isso é um listário Onde cada um vem com seu nome pra receber sua cesta básica Beleza, Robson? Tamo junto Então isso é muito importante A gente tá sempre aí respeitando a distância Usando sua máscara, seu álcool em gel É fundamental e aí, irmão, para a gente fazer essa, esse trabalho bonito para que as pessoas se estabilize, porque nós temos no momento, é, no nosso país, um milhão de casos. Temos 50, 50 mil mortos. Estados Unidos está com 122 mil mortos. Então, Reino, Reino Unido, tudo isso aí, então a gente tem que ter a extração. E Veracruz a gente está com 48 casos agora, confirmado, 48 casos. E é isso aí galera, então a gente manter a distância aí, a fila aí da galera que está recebendo aí o bem, aqui em Veracruz, a gente tem que parabenizar a Prefeitura de Vera Cruz em nome do Prefeito Marcos Vinícius. isso aí é muito importante, e o respeito de manter a distância de todos aí, isso é muito importante, todo mundo está receber o seu bem, isso é muito importante. fila da galera aí, Deixa eu ver a galera toda aí, isso aqui é muito bom, a galera do mototáxi já tá aqui, não, não, não. Ah. Não não. Foi? Oh, véio, a galera tá aqui porque tá salvando um passageiro aqui, né velho, ah, chega pra lá e vai encostar minha aqui também, meu filho, vai, fazer meu corre aqui também, né, e aí? É isso aí, né, mais uma. O pessoal da mototáxi aí Pegando sua cesta básica Nossos amigos aí Levando sua cesta pra casa aí Foi falando aí Tudo bem aí, ó É uma ajuda aí Que o prefeitura de Veracu Está dando Passa aqui na, na frente do banco do Brasil. O movimento se continua normalmente, as pessoas mantendo a distância, isso é muito importante, viu galera? Nós temos um milhão de casos no nosso país, 50 mil mortos, infelizmente, Cássia que pegou aí a cesta dela também, no auxílio na corda do bem. E aí tá o movimento das ruas aí, né? Covid-19, mas vamos manter a distância todo mundo, respeitar o próximo, é fundamental. Dá pra passar ainda. Passar aqui devagarzinho. É o movimento aí nas ruas, aí a galera, aí, ó. E lá, demais lugares são às 20 horas, Outros lugares, até sexta-feira... Até sexta-feira foi até 16 Aí né? o decreto está acontecendo Não, agora vai até às 18 Até Baiana de Acarajé também às é 18 E vai fixar para ver se vai ficar mais tempo Mas outros lugares é até às 8 horas da noite Esse aí é o trabalho do mototaxista levar seus para passa... levar os passageiros em casa. Hein? Isso aí. Esse é o bem. Agora eu vou deixar aqui na sua residência. Nossa amiga. Cássia Regina Essa brother aí e Cuidado, Cássia Devagar isso Pronto Cássia, essa cesta agora aí, assina entregue aí É isso aí, Cássia Sim. Cássia recebeu a, a cesta dela Tá valendo Tá, é? tá gravando tudo aí, ó A galera da correria aí, ó <risos> O brother ali trabalhando ali, a Valepurbe aí pra manter nossa, nossa cidade limpa. E a gente tá aqui na correria do dia a dia. Vamos agradecer a Deus por tudo. E ele está no controle e no comando. E aí, beleza? Vamos junto. A rapaziada aí na rua no dia a dia. Essa quarentena jogou a galera um pouquinho hoje na rua aí pra sair um pouco, né? A rotina aí Porque não estava nada fácil Mas a gente vai aqui acompanhando O movimento e o dia a dia O que é que está acontecendo né a Amiga Mariette aí E essa é a realidade da gente Vamos pedir a Deus força Agradecer a Ele por tudo Porque sem Ele nada somos Nada fazemos Nada é nada, nada sem Ele a gente glória a Deus por tudo. Passando aqui devagarzinho aqui. A galera aí, ó. Pra tirar grama aí, seu auxílio. Tudo batendo certo. Não tem Bem pouquinho A galera aí tá se higienizando aí Muito importante Vamos sair na correria, né? A rapaziada aí Deixa alguém mais aí Chega aí pra pegar as aí É que eu vou ali já tá aberto, já tá perigoso já ó é aquele ferro ali da entrada ali da festa do Doce mel já tá perigoso o pneu de minha moto prendeu vamos observar isso aí viu Feira, dia 22, passando agora pelo mundo de espaço também, para vocês dar uma olhadinha aí nos movimentos que está aqui também. Isso é isso mesmo, pois. a gente mostra, mas as pessoas só tem que só te manter a distância, a responsabilidade de usar o álcool em gel. Isso é muito importante, muito importante. Ah, grande? vou boa, direta? E aí? Beleza?